Eu é, já fiz comida aqui, já jantamos Só já ia até lavar louça, sabe o que, que eu fiz? Macarrão com molho branco e espinafre Só que o Rafa não gostou Se você quiser vir aqui comer um pouco Mas precisa de alguma carne, entendeu? Nós vamos começar o um vídeo agora formalmente Aqui está minha esposa Oh, só a camiseta, só a lembra -me. Mas não é combinado, tô o dia todo com ela Pega o meu celular <risos> <risos> Que engraçadinha Eu tenho muito esse costume, você pega o celular pra ver uma coisa e você acaba fazendo outras coisas É, porque você fica pegando, você deixa tocar uhum. E aí? Hoje com você eu iria falar sobre bolagem não, mas o que eu ia falar pra você é a respeito de bolacha e biscoito. Biscoito é aquele de polvilho salgadinho. É o que eu penso. E bolacha é essa mas que bolacha. Mas o que é tá escrito bolacha? aí? Cuidado. Não tá escrito nada. Ele é de humanos. Biscoito integral. Deixa eu ver uma coisa. E salgadinho é o que pra você? Salgadinho. E salgadinho. Salgadinho é salgadinho. E salgado. É salgado, é, Coxinha, é espirra, né? E salgadinho é tipo Dorito, Fandango... Fandango essas coisas aí. Mas se eu falar aqui que eu gosto de salgadinho, você vai entender que eu gosto de salgadinho. E se for no centro daquele salgadinho? Ah não, eu gosto do mini salgado. Mini salgado é um. Você fala uma palavra, a primeira palavra que vem na minha cabeça... Nessa cabeça. Isso é um casa. jogo! mega Cena. Mega Bolacha. Chinelo. Fala o que vem nessa cabeça. Aí, você fala chinelo, fala é, que É, essa bairro, não. Bolacha. Não, bolacha já foi, vai. Uhum. chinelo. Bolacha. <risos> fala, Ninha, fala, nininha, tudo Que Ninha, sua cachorro não, meu bem? Eu, eu quero falar que o Rafa <risos> sempre compra chocolate da Cacau Show pra mim. É, gente, e Cacau Show... eu não ch... aguento mais, eu não gosto. Não é que eu não gosto, Eu como. Mas ele compra aquele monte, e aí é que... tem um... todos Olha os chocolates tem o mesmo sabor, mas é muito bom. É que, que Kakao tem Show tem, tem o mesmo sabor, né? Tudo. Mas se quiserem patrocinar-nos... Nossa, por que você tudo de patrocínio? Porque quem sabe a gente ganha um patrocínio, não é mesmo? Aliás, esses dias atrás nós fomos no, no shopping, e o que, que nós comemos? O que, que a gente passou muito mal? Não, Deus nos perdoe, mas foi muito ruim. Eu comi em So, grava. Treinamento satisfeita, porque que a gente nunca é, né? Mas com Big Eu e o Rafa falamos, vamos ser saudáveis, Se né? Se enterraram, porque comeram a minha batata e tomaram o meu refrigerante. A, a gente tá. quer ser saudável, mas tá difícil. Não, não é difícil Foi tem, comer um camarão com legumes, mas o negócio tava muito estranho. Muito. E olha que a gente come de Só. tudo. O cara vai corrigir porque ele tava do nosso lado. Não tem como, ele não tá É lugar que vende camarão em shopping. Nós fomos no shopping aqui, compramos um camarão. Era o Camarão Internacional. E eu já tinha comido Camarão Internacional. Só que esse Camarão Internacional... Não que... era Internacional. Foi pescado no corguinho. Não, para. é nem assim um Camarão Corgo. Corgo de corgo, não é corgo. É córrego. Cor... Córrego. <risos> e o Camarão Internacional daqui, eles tinham presunto. Picadinho no meio, geralmente tem do coco bambu Mas esse presunto tava muito estranho E no meio tinha ervilha Só que a ervilha, ela tava cinza, ela não tava em verde tava ela tava mais velha que ela tava, tava muito estranho. Muito e estranho. eu comi uma garfada eu passei muito mal. não que a comida esteja ruim, tava comível, eu comi, beleza não, não tava comível, tava deixando metade não, pra, tava, não tava comigo pro meu paladar porque eu já comi alguns muito melhores não, metade, eu vou ser bem sincero, ó oh, não, deixa eu ser bem sincero, Rafa, não vai, as pessoas não, tem que ser não, bem sincero no, o, Não, o paladar das pessoas são diferentes não, mas eu vou ser sincero, pra mim não tava bom parecia um arroz com coloral. Com queijo e presunto, não, tudo misturado no liquidificador e jogaram parmesão, lá. Mas tinha uma, uma crosta desse, desse tamanho, assim ó, de queijo parmesão em cima. Mas vamos falar o seguinte: as pessoas têm um paladar diferente. Porque eu já comi o melhor, que aquele tava beleza, tava assim, não tava beleza. Então, uhum. assim, ó. Pra mim tava ruim. Você comeu o um filé mignon, med... ah, Saúde. o medalhão, o medalhão, Rafa, ah, olha aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Essa agressividade <risos> Uma coisa é você comer uma carne muito boa Hoje e comer uma carne Mais ou menos amanhã Mas Gente, é isso, a gente? gripe tá pegando todo mundo Ah, ah você foi no, se no, Museu ontem, né? a é é? no Museu da Água ontem, né? E essa é minha esposa no Museu da Água Uma, me guarda. Me guarda, me guarda. Museu da Água não é um museu de água porque se fosse um museu de água seria muito mais legal. Museu da Água o que, que tem lá água? Assim não. Tem água tem a história do sai. Não eu mas eu, que eu quero a história da, da história. água a não não, história da fala empresa. Fala bastante coisa sobre a água a água do nosso corpo a água no mundo a água. Assim, Sério? Eu acho que não é não vi os cartazes. Eu acho muito legal lá deixa eu contar hum? várias garrafas PET pintadas de azul tipo assim aqui tem uma fileira aqui tem outra fileira é outra fileira de tipo Várias fileiras escadinha de de garrafa de água escadinha de fora. fileira ah, não conta e aí aqui você coloca assim ó aqui um banho lá. aí tem uma aqui, aqui ou lá aqui tem tipo aqui? lá tem um, ah. lá tem um se aperta o interruptor, a água gasta em um banho normal. Aí você acende. Quanto de água que você gasta? Quantas garrafas? Cada garrafa tem 2 litros. Água... Aí acende uma luz dentro da garrafa e clareia. Água... Ah. água gasta em um banho de 10 minutos. Aí acende, tipo, muito. Bom, resumindo muito, venham ao Museu da Água de Detuba. porque é muito, é muito legal, gente. Mas é isso aí, glória a Deus. Vamos findar o vídeo, porque minha esposa já se desconcentrou. Agora tá ouvindo áudiozinho no WhatsApp continua respondendo como se nada tivesse acontecido.